Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de ukulele aqui nesse canal. Eu sou Anderson Reis e hoje você vai aprender um mantra. Esse mantra é ótimo para quem é iniciante no ukulele e está começando a tocar em seus primeiros acordes, porque esse mantra só tem dois acordes no ukulele e a gente fica muito num acorde, então por isso é muito bom para te trazer aqui para a nossa aula para você aprender o ukulele mais rápido, aprender o ukulele mais fácil. Tá? Esse mantra é um mantra super famoso, eu conheci através de uma aluna de yoga, que fazia aula de violão comigo. E aí eu ensinei ela, falei, olha, tem que levar isso lá para o canal do ukulele, que é muito legal, as pessoas vão aprender e vão gostar. Talvez você faça parte da turma da meditação, da, da turma da yoga e também da turma do ukulele. Então você pode juntar todas essas práticas numa só e levar o ukulele para sua aula ou né, no dia, no seu dia a dia que você quiser praticar, juntas duas coisas. Eu tenho certeza que vai fazer muito bem, porque a música ela ajuda a gente a conectar né? e a gente conecta com áreas subjetivas que a gente não consegue alcançar e só a música chega e essa música pode ser um desses portais para acessar esses lugares desconhecidos que a gente tem aí. Então vamos lá, a gente vai precisar de apenas dois acordes, o um acorde de Ré menor e o um acorde de Dó maior para poder fazer. Vou colocar aqui na tela, vem aqui comigo. Então, eu tenho aqui o um acorde de Ré menor e o um acorde de Dó, tá? Esses dois acordes aqui, o Ré menor e o Dó. Se você tiver dificuldade em entender esse diagrama ou quiser que eu faça a descrição aqui de cada um dos acordes, a narração dos acordes, me fala que eu mostro para vocês depois. Então, aqui, ó, no plano detalhe melhor. É, eu gosto de pensar o Ré menor como se fosse um Fá. e faz o Fá. E coloca o 3 debaixo do 2. Você põe pô Anderson, não sei qual que é o Fá. Né? É, então você começa com o dedo 1 aqui embaixo. Vem com o dedo 3 aqui na terceira corda. E o dedo 2 na quarta corda. Vai ficar meio espremidinho mesmo. Mas é isso mesmo. Então, o um Ré menor. E aí depois você vai para o Dó. Sol o dedo 3 na primeira corda, na terceira casa. Ok, bom, e é isso. E aí a gente pode tocar essa música da maneira mais simples possível para ficar fácil para você e você aprender. A gente pode cantar só fazendo boquusa, né? A boca fechada e trocando os acordes em 1, um, dois, três, quatro. Vai ficar assim, ó. Um, dois, três, quatro. agora cantar a letra Jaya Jaya Shiva Shambu Jaya Jaya Shiva Shambu Jaya Jaya Shiva Shambu Jaya Jaya Shiva Shambu Ok aprendido assim agora a gente pode aprender com usar com a batida e aí vai ser um pouco mais difícil, mas também fica mais interessante. Né? Então vai ser essa batida que está aparecendo na tela aí. É o desce, desce, sobe, sobe, desce, sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce, sobe. E aí para te ajudar você pode fazer o ta, ta, tum, tum, ta, tum, ta, tum, ta, tum, ta, tum, ta, tum. Ok? Eu já ensinei essa batida um pouco mais detalhada em outros vídeos. Eu vou deixar então porque você vá lá. Né? no vídeo, por exemplo, do label Luna eu ensinei essa música né? e outras também outros só conferir aqui no canal então, vamos agora fazer junto comigo 1, 2, 3, 4 desce, desce, sol, sobe, sobe desce, desce, sol, des, sobe desce, des, sol, sol, des, sol. tá? fiz duas vezes no Ré menor ou você pode fazer tá, tá, tá. E aí vai ser duas vezes no Ré menor, uma vez no Dó, uma vez no Ré menor. Repete. Duas vezes no Ré menor, uma vez no Dó, uma vez no Ré menor. Repete. Duas vezes no Ré menor, uma vez no Dó, uma vez no Ré menor. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro. Mais um. Vai pro Dó. Volta. Ré menor. Mais um. Tá fácil, tá difícil? Me diz aí. E aproveito que deu uma paradinha. Se inscreve no canal e dá o seu like, que é muito importante aqui para eu saber, né? Avaliar aqui como é que tá indo esse canal e você me dar o seu feedback positivo. Então deixe o seu like e se inscreva. Vamos lá, de novo. Um, dois, três, quatro. Tá dó. E agora eu vou cantar. Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambo Jaya Jaya Shiva Shambo Jaya Jaya Shiva Shambo <podcastically> Mahadeva Shambo Mahadevashambhu, Mahadevashambhu, Jaya Jaya Shiva Shambo, Jaya Jaya Shiva Shambhu, Jaya Jaya Shiva Shambhu, Jaya Jaya Shiva Shambhu, Mahadev deva Shambhu, Mahadeva Shambhu, Mahadeva Shambhu, Mahadeva Shambho. Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambhu. É isso aí, eu também deixei me embalar aqui por esse mantra, que é uma delícia, né? E você sabe, o mantra é para deixar se levar mesmo. A princípio, tocando o ukulele, talvez aprendendo o ukulele, você não vai conseguir se deixar, porque você está ainda pensando né, na cognição aqui, na mão esquerda, na mão direita, no acorde, e às vezes na letra, vai levar um pouquinho de tempo mais uma vez que você conseguiu ter levantou né o voo, né aí é só entrar no cruzeiro aí, viagem de cruzeiro, e deixar a mente viajar junto com o som. E é bom que você expanda nesse momento os ouvidos e ouça os acordes, ouça tudo que está fazendo parte é, da música, mesmo coisas que não são musicais, de repente um som da rua, o som dos pássaros, um vento, tudo isso vai fazer parte junto da música com você que vai deixar sua prática de ukulele e de yoga e de meditação, né, ainda muito mais prazeroso. Espero que você tenha gostado desse vídeo até aqui, se inscreva no canal, ouça também, quer dizer, veja também é, o Coração Tranquilo, que também é uma música que traz um, um mantra, né, ela também é bem um mantra, embora não seja ligada a nenhuma religião específica, né, uma música... É, que cantou, tocou na rádio há muito tempo Mas é uma música também que tem uma pegada bem parecida com essa E pode te ajudar a você embarcar Então veja também o coração tranquilo E nos vemos no próximo vídeo Arrivederci